Depois de quase um ano após a saída do Little Mix, a Jesse Nelson apareceu de novo, dessa vez, para lançar o single Boys, em parceria com a Nicki Minaj e até a aparição do P. Didi, no clipe da música. O clipe gerou muitas polêmicas, mas não somente, porque uma atual integrante do Little Mix, grupo da qual a Jesse fazia parte, Teria enviado supostas mensagens para um influenciador do Reino Unido, jogando um shade pesado para Jesse. E o que, que aconteceu? Jesse e Nick fizeram uma live, a Nick descascou a Lien na live, enquanto a Jesse ficou lá, ó, <risos> rindo apenas. Todo mundo brigou com todo mundo, teve uma chuva de unfollow, e claro que essa história não é tão simples quanto parece, é por isso que eu. Estou aqui para destrinchar essa história para você. Olá, infus e valentinas, como estamos? Eu sou o Breno Moreiro, sou sommelier de tretas gringas de tutupão, que você também pode acompanhar no Instagram, no Twitter e no TikTok, jogando lá, arroba Breno Eu estou, inclusive, vestido com este lookinho aqui, todo trabalhado numa vibes mais doce, fofo, porque eu sei que eu vou ter que escavar o churume, então é por isso que eu quero trazer aqui ó, um equilíbrio de vibes, entendeu? Só para recapitular, a Jessie saiu do Little Mix em dezembro de 2020, então quase um ano depois ela voltou lançando Boys, o seu single, primeira música da carreira solo, beleza, vai lá, foi bem recebido? Bem recebido, não sei, mas teve a participação da Nicki Minaj, a aparição do Pediri no clipe da música, mas assim, o que chamou a atenção não foi a música em si, mas o jeito que a Jessie resolveu se mostrar na música e na letra. Tanto a letra da música quanto o clipe fez muita gente achar que a Jessie estava fazendo cosplay de negra. Ô Jessie! Pelo amor de Deus, mulher Isso foi a gota d'água porque depois transbordou um barraco Um barraco Porque dado o passado recente Tanto de Jesse quanto de Nick Pra quem tá acompanhando Já saber que uma hora ia dar ruim E deu muito ruim Vamos começar analisando o clipe porque ele começa falando de Perfect View, um bairro perfeito. E aí a Jessie chega com a turma dela, o tempo fecha e aquele bairro só de branco começa a ficar barra pesada. E assim, a letra é bem problemática. Vamos analisar junto aqui. Que tem uma parte que ela canta. Eu gosto de garotos que tem um pouco de atitude, mas eu acho que é fofo. Ele é tão da quebrada, tão bom. Hum, que tabu gostoso. Esse fecho que você deu em mim devia ser crime. Minha mãe não vai ver o que eu vejo em você. Mas eu não quero se não for mal. O garoto bad boy. O que deixou muita gente assim. O, o que, bicha? É que os homens que a Jessie usa pra representar esse bad boy. Ô, oh, bicha. Que bola fora, hein? E aí ela explicando a inspiração pra essa música e clipe é o seguinte. Abre aspas. Sempre os bad boys. Eu passei por um término e foi provavelmente a primeira vez que tive o coração partido. E foi horrível. Deitada na cama eu pensei. Porque é que quando eu fico com um boy bonzinho, eu fico entediada? E assim que eu fico com um bad boy, eu fico obcecada. E pensei, tipo, por que a maioria das meninas quer um bad boy? E aí eu escrevi uma música sobre isso. Hum, tá bom, né? Assim, Jesse, eu entendo que você quer sair de carreira solo e tal, mas bicha, você inovou com o quê? Me conta. Porque isso é o mesmo, não só Sample, mas também o clipe do Pediri. E aí ele aparece nessa parte porque ele foi beleza, deu a benção pra ela e falou assim: ai, não quer inovar? Beleza, pode usar aí tudo que eu já usei mesmo. Propaganda pra mim, pelo menos. Na historinha do clipe, a Jessie joga uma bola de golfe que atravessa a janela do vizinho. Aí o Pediri bate na porta dela e fica assim, Little Mix jesse, jesse, sei lá qual que é o seu nome, precisava do shade jesse, precisava amiga, supera, entendeu, para de ficar escorada nos outros, mas enfim, ele vai lá reclamar e ela tá com essa cara de bad girl, de badie, como ela diz, com sotaque do, do UK, né, não é Betty, bad não, badie, porque ela é a bad do UK, eu não tô zoando não, o clipe é a mesma coisa do clipe do Pediri a mesma coisa, a música pra mim é praticamente a mesma coisa a única diferença é que ela fala de macho e ele não, como ela usou a mesma ideia do clipe pro Pediri na época fazia sentido mostrar o jeito de tudo que ele tava mostrando ali, porque ele tava falando sobre a realidade dele enquanto que a Jessie. Fazendo esse cosplay de negra que ela tá tentando fazer com que a gente engula com farinha Jesse pegou a história dele e quis fazer dessa história dela História essa que ela jamais viveu No máximo assistiu o um clipe da TV no conforto da casa dela E assim, querer usar isso pra irritar, Com essa lógica temos o que? Black Fishing porque ela construiu essa personalidade de marvadona do UK em torno de algo que ela não é, pra fazer dinheiro e querer irritar. Ou seja, pegar o que não é seu e falar que é seu. Não, tava lá, eu peguei emprestada. E assim, Jesse, você saiu do Little Mix, amiga? A seguir carreira solo. E aí você vai usar o mesmo sample, o mesmo clipe do homem, e ainda quer jogar shade pro grupo que você fazia parte, bicha, melhore. O clipe foi lançado no dia 8 de outubro. Sexta-feira. E aí a gente fica se perguntando: Ah, então como que o povo recebeu esse clipe durante a semana? Aí eu trouxe aqui alguns tweets. Sobre o lançamento de Boys, A Jessie disse que isso era para ser uma homenagem. Que ela quis homenagear os artistas e a música que ela cresceu ouvindo. Só que assim, esse clipe em que ela fez o cosplay de negra dela. Foi justamente no mesmo mês em que se celebra a história afro-americana nos Estados Unidos. O Black History Month. Ou seja, o timing péssimo. A música péssima. O intuito desse mês da história afro-americana que também está se espalhando para outros países é o mesmo intuito do dia da consciência negra que a gente tem aqui no Brasil. Outra pessoa comentou que esse TBT dos anos 2000, mas que na verdade são quatro minutos de pura apropriação cultural. Jesse cantando, tão do gueto, tão bom, ai que tapu gostoso, onde que essa menina britânica da linguiça com purê de batata, que é comida típica de lá, conheceu esses caras? E assim, desculpa se eu já estiver me adiantando, mas onde que a Jesse, que cresceu numa cidadezinha, conheceu esses meninos da quebrada? Ela falar que ela gosta mesmo, é dos bad boy. Olha os ex dela. Chris Hughes, ex-participante de reality show, e o Jack Roche, que é famoso porque é filho de uma jornalista e personalidade da TV britânica, Colleen. Nolan, sei quem é? Não, mas é bom dar esse detalhe, né? E o povo no Twitter continuou dizendo Não dá pra acreditar que depois de dizer nas entrevistas que a música dela seria completamente diferente do que todo mundo espera a música é absolutamente tudo que todo mundo esperava Aí uma outra pessoa falou assim, deixa eu ver o clipe E depois ela voltou assim por que que Perfect é cheia de branco e fica horrível quando a Jessie e companhia chegam? Ela realmente acha que ela é uma de nós? A petulância em Jessie. Outra pessoa continua assim. A Jessie em carreira solo se intitulando de a Bad do Reino Unido e cantando que quer um bad boy. Por que que aos 30 anos ela tá desesperada para se fazer da quebrada quando ela é de uma cidadezinha da Inglaterra, filha de pai empresário e mãe policial? E para terminar, como cereja do bolo, eu vou colocar aqui um post do BC Forum, do Brasil, que diz assim, jornalista da Vogue fica chocado ao descobrir que Jesse Nelson, é branca. Para você não ter dúvida, eu tenho aqui mais dois exemplos. O primeiro é a Jessie no Twitter da Capital FM. Que ela aparece lá com a legenda Jesse Nelson está brilhando E aí a pessoa comenta assim Brilhando ou agora ela é negra? E um antes e depois, né? Porque nesse canal aqui a gente aprecia um antes e depois Inclusive se você quiser assistir outros vídeos de antes e depois Vou deixar aqui nos cards Mas de um lado temos Jesse Branquela E no outro a Jesse fazendo cosplay já que a gente falou da repercussão negativa que o clipe teve no Twitter, chegou a hora de conversar sobre boys e a problemática desse clipe. Segundo uma reportagem do portal da NBC, que é sobre o Blackfishing da Jessie, é assim, tão boa que nem compensa eu tentar resumir. Então eu vou ler aqui rapidamente. Abre aspas. No clipe, Jessie mostra a estética negra de um jeito que reforça crenças negativas e já batidas. Ela adora os caras maus. Aqueles que são tão da quebrada e um pouco tabu. Ela própria usa uma bandana na cabeça e correntes no pescoço. Não há razão para o vídeo usar esses estilos para transmitir o tema da música. Mas foi o que ela escolheu para ilustrar a imagem de bad boy que ela canta. Yes. Quanto mais que a Volca, pior fica. Para se preparar para a divulgação do clipe, ela deu uma entrevista para a Vulture. Nessa entrevista, ela disse que durante o tempo que ela esteve no Little Mix, ela nunca ouviu falar sobre Blackfish. E aí ela falou que quando saiu do grupo, de repente, isso começou a chegar no ouvido e o povo acusando ela de fazer blackfish. Ô, oh, gente, coitado do Alecrim Dourado, né? Quer dizer, Jesse Nelson. E ela continua falando que ela não estava usando as redes sociais naquela época, que quem estava responsável era a equipe de assessoria dela. Mas ela continuou dizendo que assim, tipo, ama a cultura negra, ama a música negra, que isso é tudo que ela sabe e foi o que ela cresceu ouvindo e consumindo. Ela tá ciente que é uma mulher branca britânica e também diz que nunca se passou por outra coisa. Quando ela foi questionada nessa mesma entrevista sobre ter mudado a maneira como se vestia e como se comportava, ela disse que estava sendo. 100% ela mesma, inclusive, oi linda, sempre sendo ela mesma é a gata, linda demais. Inclusive a Jessie falou para o entrevistador para olhar as audições dela no X Factor, que ela não mudou nada, ela tava com o cabelo cacheado, ela tava com um tênisão, com roupas largas, Jessie um the block, né? E aí ela falou que agora que ela saiu do Little Mix, ela tá voltando a ser ela mesma. Engraçado que eu fiz questão de assistir essas audições dela. E um dos comentários de um dos juízes é... Nossa, Jace, eu acho que falta personalidade em você, gata. Na entrevista ela diz, abre aspas... Não quero ser uma artista a quem dizem o que vestir ou que música fazer. Quero ser autêntica e verdadeira comigo. E se as pessoas não gostam, não seja meu fã. Não faça parte da minha jornada. Com todo prazer, viu, Jesse? Pode ter certeza. Não conte comigo. E aí, depois, teve uma nota do editor sobre essa entrevista dizendo que a Jesse realmente não estava tendo acesso às redes sociais e a assessoria dela estava apagando comentários. Poxa, o um mundinho Jesse, né? alienada das redes sociais, sem saber o que o povo ia falar. Claro que ela tem um motivo muito nobre para isso, que eu vou falar mais pra frente. Mas, cada coisa de uma vez. Esses assessores também tinham excluído e até bloqueado alguns perfis de comentar no perfil da Jessie. Em um e-mail que ela enviou depois da entrevista, ela continuou dizendo Eu levo todos os comentários a sério. Eu nunca faria nada intencionalmente para parecer racialmente ambígua. É por isso que fiquei chocada quando vi as pessoas dizendo isso sobre mim. É engraçado que em agosto de 2021 a Jessie disse algo bem parecido sobre Blackfishing, que foi o seguinte Eu nunca queria querer ofender ninguém, e isso me deixou chateada porque eu não sabia que era assim que as pessoas se sentiam Mas assim, o problema principal do Blackfishing é que muitos artistas usam disso apenas como uma fase para ganhar visibilidade e depois quando querem parecer mais respeitáveis entre muitas aspas eles abandonam isso completamente e passam para outra fase ou seja pega usa o quanto que quer e depois descarta só que o jeito que isso é feito na maioria das vezes é como se fosse uma caricatura e essas caricaturas fazem com que pessoas negras se sintam ridicularizadas e inadequadas porque só são usadas para um motivo específico que traz o questionamento como por exemplo por que é que as pessoas riem de mim quando eu começo a falar a minha maneira? E isso só continua reforçando esses mesmos estereótipos negativos. Assim como falar que o boy da quebrada é meio tabu, que minha mãe não vai ver nele o que eu vejo nele, Jesse Nelson. Claro que, por causa da polêmica desse clipe, a Jesse foi ligeira e já cancelou. Todas as entrevistas que ela daria para a divulgação do single. E aí, a única entrevista que restou foi a da Vulture, que foi feita antes do lançamento da música. E assim, né? Não para por aí, não. Além de usar o sample de uma música que já existe, um clipe que já existe, a Jessie, mesmo saindo do Little Mix, faz questão de usar a imagem do grupo também nesse single. Jessie que você é tão escorada nos outros, amiga? Relaxa! Faz o seu corre! Vai ser 100% você mesma que você tanto quer ser? Porque na parte do diálogo com o Pidiri, quando ela joga uma bola de golfe lá na casa dele, ele fala assim, Little Mix, Jazzy, Jesse, seja lá qual for o seu nome. Isso, Jesse, é clout, que é fazer uma coisa só para render assunto. Porque ela faz sabendo que vai dar engajamento nas redes sociais, e é por isso, somente por isso, que ela colocou essa parte no clipe. E assim, se a gente for analisar o passado recente da Jessie, lembra que eu falei lá no início que tava para transbordar toda a treta que ela tava acumulando? Pois é, para a versão digital da revista Glamour do Reino Unido, ela também deu uma entrevista. Essa revista foi para a edição de outubro, em que ela diz o seguinte, não falei com as meninas do Little Mix. É estranho porque por tantos anos éramos como irmãs, juntas durante o dia inteiro por todos os dias da semana, compartilhando camas, rindo e chorando 24 horas por dia. Só nós quatro e de repente nada. Sobre conhecer os filhos da Perry Lynn também do Little Mix, ela disse o seguinte: "Não, trocamos algumas mensagens, mas foi só isso". Não consigo explicar direito. É como se fosse necessário ter essa distância. Nós éramos tão próximas, então não dá para você ficar no meio termo. Precisamos ter esse espaço entre nós neste momento. E espero que algum momento no futuro todas nós possamos nos reunir. Eu as amo. São minhas irmãs, de muitas formas diferentes. Mas agora não estamos nos falando. E assim, na capa, a Jessie também fala que ela é uma nova mulher. Que ela não precisa de dieta, de corsé apertado e nem de preenchimento labial. O bicho, aí você na capa com o bocão de todo tamanho, vai acompanhando a inconsistência da gata. Assim, né? Já que a gente tá falando de Little Mix, a saída da Jessie foi um tanto quanto conturbada. Porque na época do Little Mix começou a ficar muito estranho quando ela deixou de comparecer a alguns eventos. Por exemplo, no IMEI. De 2020, na final do programa The Search, que o Little Mix faria uma participação e ela também não compareceu a um evento tipo o Teleton. O assessor dela lá em novembro tweetou que a Jessie estaria tirando um tempo por razões médicas. E aí, um mês depois, a Jessie do nada saiu do grupo. Lembrando que o Little Mix se formou em 2011 no The X Factory, inclusive tem uma parceria com a Nick Minaj, Woman Like Me que saiu lá por volta de 2018. Também em 2018 a Jessie já tinha sido acusada de blackfishing por aparecer em uma foto usando dread no Instagram. Logo depois do bafafá, ela apagou essa foto. E aí em 2019, lembra que eu falei que ela tinha um motivo especial para não aparecer muito nas redes sociais? Ela lançou o documentário Out One Out. Nesse documentário, a Jessie fala sobre todo o hate que ela recebeu na internet, como a ansiedade estava afetando a vida dela e que esses abusos na internet ficaram. Tão fortes, tão pesados para ela carregar, que ela inclusive cogitou tirar a própria vida. Vale ressaltar que a maioria desses comentários era sobre a aparência da Jessie. E o que estamos falando aqui é do comportamento dela. E isso não exclui o fato dela ser sim bastante problemática. Mas aí, em 2009, durante uma entrevista, quando ela perguntada sobre como ela estava apoiando a Lien, que sempre sofreu com racismo, a resposta dela foi curta e grossa, dizendo que a Lien sabia lidar melhor com essas questões do que ela. Ou seja, a Lien, né, que já tá calejada, que sofreu com isso a vida inteira, aí ah, deixa ela lidar com isso ali sozinha, né? Pra que, que eu preciso ajudar? Amiga pra quê, né, Jessie? Eu interviewed. Leanne, sobre uma coisa similar que ela passou, então ela estava searching o yeah. hate online. Vocês tiveram conversado sobre isso? Não. Eu sabia que isso afectou a Leanne, não. Ela estava melhor em lidar com isso do que eu. Assim, eu poderia continuar falando sobre todas as problemáticas da Jace, mas acho que esse vídeo ia ficar muito longo. Mas pode ter certeza que eu vou estar expondo os podres da gata, sim. Que eu já tenho um compilado bom, viu? Lembro uma vez que o BuzzFeed, inclusive, postou um pontos dos poderes da Jesse, mas logo em seguida ele foi apagado. Pois eu não sei como conseguir recuperar esse artigo que foi apagado. E vem muito aí, viu? Além de claro, vou complementar com muitos detalhes. Porque Jesse, você tá na minha mira, viu, gata? Beleza! Falamos do passado recente da Jesse, mas é também importante analisar o passado recente da Nick, ela que também está envolvida em muitas polêmicas, a primeira delas, as declarações anti-vacina, vou ler o tweet aqui para você, meu primo em Trinidad não vai se vacinar porque o amigo dele se vacinou e ficou broxa, as bolas incharam tudo, e esse amigo estava para se casar em algumas semanas e a noiva cancelou o casamento. Então reze e tenha certeza que você está confortável com a sua decisão e não sendo julgado por ela. O Piers Morgan, que já é um barraqueiro por si só, chamou a Nick na chincha e falou que ela estava espalhando fake news. E isso poderia prejudicar outras vidas. E ele também chamou ela de pequena madame muito rude. Ah, para quê? A Nick pegou esse pequena madame muito rude, o rudest... Little Madam e colocou lá no Twitter dela como descrição na bio e ainda pegou um áudio soltou ali um sotaque britânico e jogou a chincha para cima do Piers Morgan também ela tinha falado assim olha tô te esperando para um chá pra gente comer uns kituti e aí você vem de peruca e sapato vermelho chamando cara de palhaço e aí ela foi soltou o áudio lá falando que ela era britânica zoando com a cara do né? Cara, né? yes hello Prime Minister Boris it's Nicki Minaj um I was just uh calling to tell you that I thought you were so amazing on the news this morning and I'm actually British um I was born there I I went to university there I went to Oxford um, I went to school with Margaret Thatcher and she told me so many nice things about you. I'd love to send you my portfolio of my work since you don't know much about me. I'm a big, big star in, in, in the United States. Só que assim, muita gente tem especulado na internet que a Nick estaria tentando fazer uma cortina de fumaça, porque senta que lá vem história. O namorado da Nick foi acusado de tentativa de estudo. Isso foi há mais de 25 anos, só que em agosto de 2021 a vítima entrou na justiça contra o marido de Nick, o Kenneth Petty. E a Nicki Minaj, que estaria ameaçando a vítima, forçando para que ela retirasse a queixa da justiça. E aí o Kenneth, lá em 1994, foi sim preso por tentativa de estudo e cumpriu 4 anos e meio na prisão. Eu contei do passado recente da Jesse e da Nick pra gente chegar no momento atual dessa crise. A live das duas. O influenciador do Reino Unido chamado Nohan teria vazado DMs que supostamente ele recebeu da Alien, que é parte do Little Mix, grupo que a Jesse participava. Alien respondeu o story em que ele perguntava assim, para o seu público. Gente, será que eu faço uma coreografia de boys? E aí ela teria respondido que não, que ele deveria fazer um vídeo sobre o black fishing da Jesse. E mais, ela disse que a Jesse é uma pessoa horrível, que ela teria bloqueado e cortado os laços com as amigas do Little Mix. Pouco tempo depois, aparece Jesse e Nick Minaj em uma live. Que era para falar sobre o clipe. A Nick descascou a Aliene. Não poupou xingamentos para se referir à moça. E enquanto a Nick estava lá jogando um xingamento pesado, a Jesse estava rindo. A mesma Jesse que é contra o hate na internet. O mais engraçado é que um dos argumentos da Nick é que ela fala que a Jessie se afastou das redes sociais porque, Porque ela estava sofrendo muito hate, enquanto a Nick Minaj direciona o povo para atacar a hate em cima da LN. E o pior, quando as acusações de Blackfish explodiram, a Nick foi defender a Jesse, dizendo que ela não estava fazendo nada de errado. E ainda falou que tem muito cantor por aí que se bronzeia em excesso. E isso seria diferente de quando alguém finge ser negro. E aí, né? como a gente já sabe, a Jessie negou essas acusações. E disse que estava apenas elogiando aquilo que ela ama. E aí, teve uma parte ali na live que a Jessie também tentou se desculpar. Falando que isso é o que ela amava. Que ela cresceu ouvindo isso. Pipipi, popopó. E ela continuou, abre aspas, para mim pessoalmente. O R&B dos anos 90 foram os melhores anos da música Eu só queria celebrar isso Fecha aspas E assim, só pra você ter uma amostra do que a Nick falou Eu vou deixar aqui uns trechos Take them text messages and shove it up your f***ing ass Because when you do clown shit I gotta treat you and talk to you like you're a clown Don't have to come out and try to ruin anyone let her have her let her enjoy this time print them text messages out bust your ass open and shove it up your mother's ass okay and stop trying to hurt people and kill people's lives and career this is the way people feed their families stop and now you just look like a big jealous bozo please stop a Nick também fala que a Alien está sendo seletiva com essa raiva e julgamento dela, porque muitos outros artistas fazem isso e, inclusive, uma amiga da Alien também estaria praticando black E a Alien foi lá e comentou no perfil da amiga: linda, maravilhosa. One more thing. In my story, I just posted your your friend. You under her pictures talking about work. The bitch look blacker than the blackest black man in America. I don't know what shades they come in in, in the UK. But you all for your friend who's blackfishing, right? Why so? Why everybody can't blackfish then if it's cool for your friend? Stop using this fake selective outrage when you guys have personal vendettas against people. Assim, o mais interessante é que a Nick também foi mordida pelo mesmo argumento dela, porque não sei se você se lembra, mas a Nick teve uma treta com a Miley Cyrus. Essa treta que a Nick teve com a Miley foi pelo mesmo motivo que a Jess está sendo acusada no momento. Na época, a Miley estava lançando Bangers, um disco com uma inspiração mais no hip hop. Segundo a Miley, uma vibe mais do sul. Um pouco acima ali da linha E aí a Nick foi lá rapidão e se pronunciou Dizendo que a Maya estava se aproveitando da parte boa da cultura negra Mas não estava disposta a lidar com os contras A parte ruim Nick também disse que a Maya adorava chamar o povo para subir no palco com ela Mas estava pouco se importando em saber como essas pessoas estavam se sentindo em suas vidas Pessoas essas, negras. Errada, Nick. Você não tá, mas você também tá sendo seletiva. Principalmente, acobertando Jesse Nelson. O pior é que a Miley foi lá, ganhou disco de platina com o Bangers. E depois que passou essa fase, ela resolveu criticar, falando que o rap e o hip hop era muito misógino. E que ela estava partindo pra outra pegada. Ou seja, usou, abusou e descartou. Blackfish. E assim, que a Nick gosta de jogar um shade, a gente sabe. Tanto é que depois ela ainda postou uma foto jogando uma direta pra Lien. Falando que ela era invejosa e usando uma parte da letra da música. Depois que a Nick viu que essa treta podia piorar, ela foi lá e removeu o nome da Alien da legenda do Instagram. Mas temos prints. E aí... Não só a Nick, mas também lá no Reddit a gente vê umas discussões assim. Ai, por que, que a Jessie Nelson foi pegada para Cristo quando o assunto é blackfishing? Mas assim, ela foi a primeira a fazer isso? Now, what? tem muitos famosos e sempre haverão famosos, e isso não é de hoje que famosos também praticam blackfishing. Elvis Presley. Kardashians, Justin Bieber com toda essa pegada rapper, a estética Olivia Rodrigo usando de Black cent, que é o jeito de falar de pessoas negras para se parecer cool e também a Rita Ora que muita gente achava que ela era negra por inúmeras vezes que ela apareceu racialmente ambígua se a gente for começar a falar, dá pra resumir falando que boa parte da indústria musical dos Estados Unidos é disso. E isso não é de hoje, é de muito tempo. O que deixa todos os negros indignados é, enquanto os brancos vão lá, usam e se passam de legal, eles mesmo que são daquele jeito, não são valorizados. Um exemplo disso, liem, do próprio Little Mix. Alien inclusive deu um depoimento que meu Deus do céu. Ela estava falando sobre o apagamento dela no Little mix. I learned that the dream of being in the biggest girl band in the world came with its flaws and consequences. Consequences such as knowing about the existent underlying racism in the creative industries. You learn to understand you can't be seen to be too loud or too opinionated, otherwise you're deemed a diva or aggressive. You learn that by walking into a room, you are deemed unapproachable or offish before anyone has even approached you. You learn that by voicing your opinion about the lack of diversity within the industry is like smashing your head against a brick wall. So at events, ceremonies, you learn to take great comfort from rare moments when you meet black creatives who understand this feeling or misplacement that you have inside. So for that moment, the dream is alive. And then just like that, reality hits you. My reality was feeling lonely while touring to predominantly white countries. I sing to fans who don't see me or hear me or cheer me on. My reality is feeling anxious before fan events and signings because I always feel like I'm the least favored. My reality is constantly feeling like I have to work 10 times harder e além sobre essa treta com a Nick com a Jessie depois foi no aniversário dela e usou daquele momento para se pronunciar de um jeito muito chique Porque ela não citou nomes diretamente, mas falou Eu conheço meu caráter, olha aí o trecho Eu conheço meu caráter Agora, os desdobramentos, como que isso respingou nas outras Little Mix? É o que a gente vai saber agora. Por quê? Jade Perry, assim como Alien, foram lá silenciosamente e deram um follow na Jessie, na Nick e no influenciador, o Nohan. Mas Jade Perry não se pronunciaram sobre nada. Assim como a Nick e a Jessie, que depois daquela live. ó... Na miúda. E assim, muita gente, depois de tanto desgaste, se pergunta O Little Mix vai acabar? Ao que tudo indica, sim e não Como esse ano é o que marca os 10 anos do grupo Segundo The Sun, o trio Mix, que é Liane, Perry e Jade Elas vão sair em turnê que vai servir como despedida do grupo até o momento e ainda de acordo com esse jornal, as meninas estariam discutindo com seus próprios empresários como iam proceder na carreira solo. Essa turnê vai servir de despedida, mas não quer dizer que o Little Mix vai acabar completamente não. Diz que vai ser só uma pausa. Essa pausa vai ser necessária para as meninas focarem em suas carreiras solo durante um tempo. Espertas que são, elas já estão usando dessa treta para fazer música nova, por quê? Parece que a temática da música nova, cut you off, é sobre ter cortado essa amizade com a Jessie. Elas inclusive soltaram um trecho dessa música lá no TikTok e um pouco que dá para ver da letra diz o seguinte. Como chegamos até aqui? Costumava ser tão bom. Nada dura para sempre, mas realmente pensei que poderíamos. Eu sei que haverá lágrimas, mas o que vale um coração partido? Se não posso proteger minha energia, tenho que cortar você fora. O pior que deixou todas as Little Mix muito magoadas é que o The afirma que a Jessie teria feito o primeiro anúncio de que ia sair do Little Mix pelo Instagram. E não diretamente com as meninas e nem com o empresário. Esses ficaram sabendo pelos próprios advogados. E aí tem uma fonte que disse o seguinte, abre aspas, obviamente essas pessoas que há 10 anos conviviam, apoiavam e gostavam da Jesse ficaram arrasadas com a notícia, disse uma fonte ao The Sun. E pior, se lembra que a Jesse falou que nunca foi abordada sobre Blackfish enquanto estava no Little Mix tem uma fonte que diz que a Lien teria conversado com a Jesse sobre essa temática. Na época a Lien estava preparando um documentário sobre o assunto racismo na indústria musical e sentiu que era o um momento apropriado para tocar nesse assunto com a Jessie. Mas, tudo leva a crer que entrou em um ouvido da Jesse e saiu no outro. Mesmo com tanta polêmica, a recepção de Boys não foi lá aquelas coisas para uma estreia, não. Boys alcançou a posição 86 na Billboard Global 200 e a posição 96 na Billboard Global excluindo os Estados Unidos. E em uma semana acumulou 7.600.000 streams e 13.700 downloads da música. Muita gente também tem especulado que a Jessie teria adiado o álbum depois de um monte de polêmica que surgiu por conta do single, mas a equipe dela disse que esse não era o plano e que o álbum só sairia em 2022. Assim, para mim, a Jessie é perdida no personagem Egoísta, porque ela só liga quando as pessoas estão apoiando ela e quando ela precisa apoiar os outros, ela se faz de sonsa. Sem se contar que ela é uma grande cheideira, né? Porque enquanto a Nick estava descascando a amiga dela de 10 anos, ela estava rindo. E assim, eu fico me perguntando, será que a Jessie vai realmente conseguir tocar essa carreira solo? Será que as Little Mix vão se reconciliar com a Jessie? E será que o Misturinha vai acabar de uma vez por todas? É o que eu quero saber de você, por isso eu estou te esperando nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném.